Olá, meu nome é Marcos, eu sou do canal Cientonalta na Alta. e o meu sinal é esse aqui. Eu quero falar com vocês, quero falar com você sobre um assunto muito triste que eu vi agora de manhã, eu não vou entrar muito em detalhes não. Vamos direto ao assunto que é muito chato mesmo. Muito chato. Eu não gostaria de fazer esse vídeo, mas vou fazer. Sul, Meus amigos. Vem comigo. Lá em Caxias do Sul, um rapaz de 22 anos, que é surdo, ele foi amarrado, foi colocado um plástico na cabeça dele, e bateram nele, torturaram ele espancaram-me, esse rapaz tem 22 anos, eu não vou citar aqui o nome do supermercado, a notícia não cita o nome do rapaz e nem vou colocar imagem nenhuma aqui, mas vou deixar o link da notícia aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ver. Vocês surdos me desculpem por eu não saber ainda interpretar libras, aliás estou fazendo curso com o Manolo, no Libras que eu recomendo muito, a quem não conhecer Libras, a quem não conhece Libras, aos ouvintes que façam. É muito bom esse curso. O link vai estar na descrição também aqui. E eu estou fazendo esse vídeo em repúdio a esse tipo de coisa. O surdo é igual a nós. Qual é o problema dele ser surdo? Acontece. Ele é surdo e daí? E daí? Ele tem que ser incluso, ele é incluso na gente. Eu tenho amigos surdos. Eu tenho um bom amigo surdo, eu tenho um excelente amigo surdo, que é um divulgador científico, é um professor de astronomia, o Bruno Xavier. É uma excelente, é uma, é uma figura humana excelente. O que, que é isso, gente? Que, que, onde é que nós estamos? Nós somos neandertais? Eu acho que nenhum nem neandertal faria isso. Quanto mais nós, nesse século que nós vivemos, na época que nós, na época que nós vivemos, eu não vou discutir aqui. É sobre é, o que tem que ser feito. Eu quero justiça com, com isso. Quero justiça. E peço a vocês que divulguem bastante esse vídeo e essa notícia para que a justiça seja feita. Ok? E que isso nunca mais se repita. Porque o surdo é gente e merece estar conosco, lado a lado. Não é para ser tratado como um coitadinho, não. Não é para ser tratado como um coitado. É como nós. É exatamente igual a gente. Tem problema de audição. E daí? É um ser humano. É um ser humano. Vocês repudiam quem maltrata um animal e vão lá e maltratam um surdo? Não façam isso. E vai ver, de repente, se dizem até cristãos. <risos> cristão, é? Isso se é ser cristão, eu prefiro ser ateu. Ok? Tá dado o recado? Surdos. Meus amigos, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.